Eu sou o Rodrigo tudo bem? Eu espero que sim! Hoje, aula 1, parte 2, nós vamos falar sobre cultura. É, e para hoje, então, temos esse cardápio maravilhoso que é tentar entender uma coisa bem. é, é bem polêmica, de certo ponto, mas ela não, tem, ela não se estabelece como uma polêmica, é, porque ela tem um conceito relativamente bem definido sobre o que ela é. Quando nós falamos de cultura, muitas vezes as pessoas interpretam ou estabelecem cultura como um conjunto de, de coisas, ou seja, de gostos, religião, comportamentos. E isso de todo não está errado. Mas para a gente entender efetivamente o que é essa tal de cultura, é importante a gente saber que cultura é Toda e qualquer manifestação humana. Toda e qualquer manifestação humana implica em dizer que, quando nós nos apropriamos de alguma coisa, seja só através do conhecimento, nós estamos dando um significado, um conceito, nós estamos tirando daquilo que é real e criando uma realidade para explicar aquilo. Quando a gente explica alguma coisa, seja qual for ela, nós atribuímos uma série de significados e conceitos pré-estabelecidos, anteriores àquilo, e assim criamos um conceito novo. Vou pegar um exemplo bem. O é um exemplo que eu geralmente penso primeiro para poder explicar isso é o de uma árvore. Vamos tentar imaginar o seguinte: tem uma árvore, se já tem um nome árvore, já é Manifestação cultural. Se eu falo que essa árvore pode me render dinheiro capturando carbono, cultura. Se eu falo que essa árvore pode me render dinheiro é, através da venda dela para fazer móveis e laminados, cultura. Ela pode virar casa para mim, cultura. A partir do momento em que eu atribuo um valor, que eu dou um conceito, faço uma funcionalidade, e também coloco a minha mão e, a, e altero aquela, aquele real, eu estou transformando tudo isso em cultura. Uma interpretação da realidade. Assim, toda e qualquer coisa que a gente estabeleça dentro da nossa sociedade, ela é cultural. A partir do momento em que a gente diz que nós somos animais racionais, nós estamos dizendo que a gente consegue, então, estabelecer esses conceitos, estabelecer esses significados, apropriamos-nos deles e assim estabelecemos quem nós somos. Isso pode parecer um pouco estranho, isso que eu disse. Eu preciso dizer o que o outro é para eu poder ser. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso, que é a próxima aula, que vai ser ao vivo, essa que está sendo gravada, onde nós vamos falar sobre é, identidade. Nós vamos falar sobre, voltar para a cultura. A cultura, então, é toda manifestação humana, toda apropriação que o homem faz do que é real. Real é o que existe, realidade é a interpretação que eu dou para o que existe. Então, eu tenho uma perspectiva do que eu estou vendo, tem uma realidade. Uma outra pessoa, que tem uma outra bagagem, uma outra construção cultural do mundo, ao ver essa mesma coisa, vai ter uma outra interpretação da realidade. Teremos então duas realidades. Daí talvez o choque de realidades, que é uma expressão que se usa bastante. As realidades... Muitas vezes são parecidas, outras elas não são tão parecidas, quando elas comungam ou são comuns ou não. Elas comungando sendo comuns, elas vão então transformar esse grupo em algo mais coeso, com uma certa identidade. Ou seja, nós brasileiros percebemos o mundo de um jeito, os espanhóis percebem o mundo de um outro jeito. Embora nós ambos tenhamos algumas percepções que compartilhemos, nós temos mais que não são compartilhadas, o que nos faz em dois grupos. Mas temos ainda coisas comuns? Claro que temos. Mas temos mais coisas comuns e temos mais coisas em comuns com as pessoas que nos rodam. Ah, eu acredito que na aula passada, acredito porque eu geralmente faço isso dessa maneira, então vou acreditar que eu fiz, porque eu não me lembro se eu fiz. Ah, eu falei que a gente tem a seguinte questão. Eu estabeleço que eu penso algo e você pensa uma outra coisa. Essas duas pensamentos diferentes, eles estabelecem que nós somos diferentes em relação a uma coisa. Mas nós dois pensamos sobre a mesma coisa. A aula passada, então, eu falei sobre a identidade do que o brasileiro era, então dentro de um modelo, aquilo que a gente chama de um brasileiro que gosta de samba, um brasileiro que gosta de cachaça, um brasileiro que gosta de é, outra coisa qualquer. Eu, como brasileiro, também sou, não gosto de samba e prefiro cerveja. Mas eu tenho uma posição muito específica sobre o que são essas outras coisas que eu não gosto, ou que eu digo que não gosto. Por que, que eu sou um brasileiro e, mesmo assim, eu não gosto de samba, não gosto de música sertaneja, não gosto de música gospel e assim por diante. Eu conheço, eu convivo com essas coisas, elas fazem parte do meu mundo, mesmo que eu me posicione de maneira diferente sobre elas. Desta maneira, eu tenho também isso. Não sei se vocês entenderam, isso é bem interessante, grande parte dos da, da compreensão ou construção do conhecimento em ciências humanas ele se dá acima dessas premissas. Um exemplo, eu quero saber a cultura de um povo. Eu sou um alienígena que vem aqui, pego de vez em quando uma vaquinha, assusta uma véia, assusta três menininhas numa cidade pequena, e assim por diante. Só para fazer uma graça aqui dizendo que eu sou um alienígena, e venho aqui, então, pegar informações. Se eu pegar uma pessoa, eu posso representar através dessas variações todas. A capacidade que essa pessoa tem de expressar-se sobre todas as coisas, dizer como o mundo inteiro é. Se eu pegar uma pessoa em cada país, eu vou poder ter uma visão melhor daquela uma pessoa, mas eu vou ter mais informação. Mas eu vou saber como são os norte-americanos, como são os, os ingleses, como são os brasileiros, como são os portugueses, como são os chineses. Ou seja, uma pessoa de cada um desses grandes grupos me apresenta quem são esses grandes grupos com suas diversidades internas. Se eu quiser ser mais específico, eu posso pegar mais uma ou outra pessoa, abduzir mais um ou outro, e assim eu vou ter mais informação. Mas para eu saber quem é a pessoa do... Uh, digo assim Eu estou no ano 3000 e aí eu quero fazer um estudo sobre quem é o cidadão, a pessoa que vive no planeta em 2020. Todas essas pessoas terão uma referência sobre covid, todas essas pessoas terão uma referência sobre uh, fake news, todas essas pessoas terão... Uma, uma conversa sobre a questão que está moendo o mundo, que é a questão da sexualidade, da moralidade, do retorno, do reacionarismo, do nazismo, do fascismo, todas essas discussões que estão acontecendo. Saiba você efetivamente cada um desses conceitos, não saiba, você está vivenciando eles, trocando mensagens, vendo mensagens, e isso tudo pode ser reconstruído através de um estudo. E aí eu vou saber quem era, culturalmente, aquele ser humano do ano tal. Aquele recorte do homem no período tal. Assim eu sei o que é cultura. Agora que eu tenho uma ideia de que basicamente o que é cultura, que é essa manifestação, essa interpretação, essa junção, eu posso então criar categorias para poder entender ela melhor. Então, vamos tentar agora Desfazer um problema que alguns grupos fizeram quando tentaram explicar isso. Espero não complicar mais ainda. A ideia é a seguinte. Quando eu vou estudar uma cultura, eu preciso estabelecer um modelo. Esse modelo ele é a base desse grupo. Ele não é toda a cultura. Ele só é um modelo que representa a base eu vou ter algumas pequenas variações que vão formar outros pequenos grupos dessa cultura, mas eles estão presos essa cultura. Então, eu vou escrever num quadro, vamos imaginar que aqui é um quadro, vou escrever a palavra brasileiros. Para eu poder montar quem são os brasileiros, eu vou puxar uma setinha e vou dizer que existem os brasileiros do Rio Grande do Sul, outra setinha brasileiros do Mato Grosso, outra setinha brasileiros do Rio de Janeiro, outra setinha brasileiros, brasileiros, brasileiros e brasileiros. Então, eu tenho... Uma cultura, e tenho culturas que derivam delas, que saem delas. Que eu poderia chamar de subculturas, vamos dizer assim. Subcultura não quer dizer menor, quer dizer que deriva daquela. Entendido? Culturas derivam de uma cultura principal. Principal porque eu estou criando essa categoria de principal. Ou seja, não existe uma cultura principal, não existe uma cultura maior, não existe uma cultura superior, nenhuma inferior, nenhuma menor e assim por diante. O que existe é uma construção, para poder explicar como funciona a realidade, aonde eu estabeleço que existe um modelo. Esse modelo tem as suas variações. Vamos imaginar que o Brasil ele tem uma cultura que a gente chama de erudita. Erudita é aquela cultura que eu criei um modelinho. Esse modelo diz que, se você conhece os grandes clássicos da música, se você conhece os grandes clássicos da literatura, aquele que você sabe interpretar a arte, aquele que diz que você tenha que ter, falar várias línguas, é a cultura erudita. Se eu pegar esse modelo, esse gabarito, e for comparar com o brasileiro, eu botei isso como uma grande compreensão da maioria dos povos brasileiros. Grande parte das pessoas acha que uma música clássica é fio de cabelo no paletó. Isso não é uma música clássica no sentido de uma erudição. É música clássica em outro ambiente, mas não no ambiente da erudição que eu estava falando. Dessa maneira, espero que vocês deixem entendendo, que eu crio modelos culturais e a partir desse modelo cultural eu vou então encontrar as suas pequenas variações, os seus grupos. E como esses grupos trabalham, deixam de trabalhar, a compreensão da realidade. Eles vão ver o mundo, atribuir valores ao mundo, de uma maneira ou de outra. Essa vivência de cultura, essa construção cultural, ela ocorre invariavelmente em tudo, ou seja, vamos pegar agora porque eu falei em tudo. Um nenê, um nenêzinho, ele lá dentro da barriga da mãe dele, ele é um produto cultural. Como assim? Ele está comendo coisas que a mãe dele interpreta serem boas para ele. Ele está tomando medicações, a mãe dele está tomando, chega nele. Ela coloca música do Beethoven para ele aprender matemática melhor, ela usa funk para ele poder ter molejo, dançar, o pai fala na barriga, o pai não fala na barriga, ela vai ter pai, não vai ter pai, ela tomou um susto. Sei lá o que pode acontecer que a gente possa atribuir a essa criança já estar sendo gerada dentro de um conceito cultural que poderia ser diferente se ela estivesse no meio do mato, seria diferente se ela estivesse em um outro país, mas ela estando aqui, ela vai ter uma construção dentro da barriga da mãe dela, como cultura. A partir do que ela nasce, ela vai nascer dentro de um conceito de nascimento, ou seja, ela vai nascer ou com uma cesárea, porque todo mundo diz que cesárea é melhor, ou através de doulas que vão fazer um parto humanizado, ou através de um parto normal ou natural no um hospital. Ou seja, todas essas referências, todas essas construções que são feitas vão determinar que nós somos culturais ou não. Um exemplo que eu dou muito em sala de aula, aqui vai ficar meio esquisito, porque vai estar na internet, mas eu acho que vale a pena a gente também ah, apelar para esse tipo de exemplo aqui. Cocô é cultura. porque que tem ali dentro todas as cargas de aromatizantes, estabilizantes, conservantes dos alimentos, ou seja, eles estão a transformar a nossa composição, o que, que a gente come, o que, que tem nessa comida, como que a gente evacua, de quanto, em tempo, em quanto tempo a gente evacua, as doenças que estão no nosso traço digestivo, ou até em outras ocasiões podem estar, aparecer ou serem denunciadas pelas nossas fezes. Cocô é cultura. Ou seja, tudo que o homem percebe se torna cultura. A paisagem, ao ser apropriada pela nossa mente, ela pode se transformar em beleza, ela pode se transformar em pânico, ela pode se transformar em dinheiro, ela pode se transformar em um conto de fada. A cultura é uma manifestação humana, ela é uma construção humana. E sendo assim, ela pode ser de qualquer jeito. Ela acontece de qualquer jeito, dependendo de como as combinações desses seres humanos, desses homens, vão acontecer. Nós vamos ter, efetivamente, culturalmente, até hoje, milhares de culturas. Centenas de milhares de culturas. Ah, tem um livro que eu acho que eu coloquei. Não, ele aparece uma imagem numa das nossas aulas. Eu não sei se é na aula passada que eu coloquei ou alguma outra aula. Mas é um livro que fala sobre o Homo Sapiens, é um livro bem recente feito pelo israelense um guri, professor de história, que ele fala sobre essa questão do, dessas culturas e ele mostra que há dois mil, há seis mil anos atrás, há cinco mil anos atrás, há quatro mil anos atrás, há três mil anos atrás, dois mil anos atrás, mil anos atrás, nós tínhamos muitos deuses e na medida em que um povo vence outro povo e o território se torna um a gente tem menos um deus quando a gente vai aumentando os territórios diminuindo o isolamento entre esses povos nós vamos diminuindo o número de deuses com isso a gente eu estou falando deuses aqui claro que já criando uma discussão sobre a questão da existência de um Deus só, se existe o Deus católico, se o Deus é aquele outro, depois nós vamos ter uma discussão sobre isso, mas a ideia é a seguinte, existem universos a centenas de quilômetros uns dos outros, a gente tinha uma sociedade completamente diferente a 20 quilômetros de um lugar para o outro, Seria como nós, estando aqui em Sinop, fôssemos completamente diferentes em deuses, comida, alimenta, alimentos utilizados, forma de fazer essa comida, como fazer fogo, como fazer barro, como fazer arte. Seríamos completamente diferentes do pessoal de Santa Carmen, do pessoal de Feliz Natal, do pessoal de Sorriso, do pessoal de Cláudia, do pessoal de Nova Santa Helena. Seria tudo muito diferente deuses completamente diferentes, morais completamente diferentes. Isso é extremamente interessante da gente ver ou perceber, porque historicamente esses números vão diminuindo. E na medida em que esses povos vão sendo assimilados, derrotados, reconstruídos, eles passam então a adorar uma nova construção cultural, uma nova ética cultural. Nós vamos ter também uma aula, mas essa eu acho que ela é mais para filosofia, não é uma aula comum para todo mundo, falando sobre as éticas que existem no mundo. Nós temos várias. Atualmente no mundo nós temos três grandes éticas. Nós temos a ética judaico-cristã, nós temos a ética muçulmana e a ética hindu. São três grupos, três universos diferentes, seriam três planetas diferentes, que... Então, aí, convivendo entre si. E a gente pode ver que tem bastante barulho e bagunça em relação a um ou outro, e entre eles mesmos. Esse processo sempre aconteceu. É, não é novidade a gente viver desse jeito que a gente vive. E tá tudo tranquilo, é história, é tudo bem, e assim por diante. Cultura. Temos um conceito para a gente começar. É manifestação humana. Tudo é cultura. Funk, por incrível que pareça, é cultura. Se você gosta de funk, tudo bem, só estava brincando. Embora eu não goste de funk. Ah, eu até gosto de funk, mas eu acho ele divertido. Não, não do mesmo jeito que eu considero outros tipos de música uma música boa. Vocês entenderam isso? Mas é, depois a gente vai discutindo cada vez mais essas, essas definições e assim por diante. Bom, falamos de cultura, temos essa base para começar sobre o que é cultura, e uma coisa importante para falar para vocês, esse conceito que eu tentei montar aqui para vocês sobre o que é cultura, para você perceber que existem diferenças, não existe linearidade, a temporalidade é importante, cada grupo pensa de um jeito, esses grupos têm que interagir, eles reconstroem esses pensamentos culturais, essa cultura é dinâmica, ela é impactante, quanto mais elaborado, mais sofisticada ela é, mais ela fica com, é difícil de ser compreendida por, alguns, por algumas partes do grupo, e assim por diante. Sabendo tudo isso, é importante saber que o uh, último livro que eu peguei para dar uma lida sobre o que, que era cultura, esse conceito de cultura, não era um livro recente, claro, era um livro mais antigo, dos caras que começam a discutir o que, que é cultura, o que, que é antropologia, o que, que é sociologia, e esse livro tem 300 páginas tentando explicar o que é cultura. Então, é um conceito muito amplo que a gente pegou uma raspinha aqui para começar a conversar sobre ele, para começar a entender sobre ele, e esse conceito ele não é fixo. Ou seja, até o final do nosso semestre, ele deverá modificar-se dentro da cabecinha de vocês, vocês deverão reconstruir ele da melhor maneira possível, e por incrível que pareça, isso acontece na cabeça de vocês. Não sou eu que vou fazer isso deverá acontecer na cabeça de vocês à medida em que vocês questionam, pensam, reformulam reobservam o mundo a partir da perspectiva de que essa compreensão de uh, cultura não é algo dado fixo ou que existe uma, ou que existe a melhor, ou que existe a melhor que existe uma superior ou inferior historicamente, filosoficamente, sociologicamente é um universo quase infinito de possibilidades que a gente tem. Percebido isso, dito isso, vamos tentar entender uma outra coisinha que é importante. Na medida em que nós estabelecemos um conceito do que é isso, o que é aquele outro, existem pessoas que pensam como nós e a gente se agrupa por pensarmos parecido, jamais igual, nós vamos, então, formando grupos de identidade. Ou seja, quando nós estamos dentro da universidade, nós temos, então, um procedimento ético e cultural, sociopolítico de pensar a realidade. Então, a gente monta a realidade, a gente discute a realidade utilizando um pensamento comum. Esse pensamento comum, esse pensamento coletivo de ideias parecidas é que faz com dentro da academia, ou criando uma metáfora maior ainda, dentro da ciência, poder estabelecer pontos de discussão em que as coisas podem acontecer ou não, havendo ou não havendo controvérsias, que é um outro elemento que nós vamos trabalhar em uh, Sociologia e Filosofia, mais especificamente, bora a gente fale também uh, em Sociologia Rural, Relações étnico-raciais e antropologia. Quando nós pensamos de modo diferente, nós estamos exercendo a individualidade. Quando nós pensamos de forma diferente e de modo comum a outros nos organizamos, nós pensamos de forma coletiva. Eu posso pensar enquanto ser humano ou eu posso pensar enquanto indivíduo. E aí, agora, espero que vocês consigam entender a diferença do que é um ser humano... quando a gente fala essa palavra... e quando a gente vai começar a falar a palavra de indivíduo. Nós somos seres humanos... quando eu faço aquele gabarito, aquele modelo de todo mundo. Eu sou um indivíduo... quando eu saio do gabarito... e me torno eu a régua que mede as outras coisas. O que é extremamente complicado e perigoso, digamos assim... Pois, quando a gente faz isso, a gente acaba evitando um procedimento ético de discussão, que é o que a gente acaba se acostumando bastante dentro da universidade. Sabendo, então, o que é cultura, sabendo, então, o que é esse início de discussão de cultura, eu espero que vocês consigam dar continuidade a evoluir esse conhecimento porque ele é bem amplo. Ah, exemplos assim, desse conhecimento bem amplo. Você pode pegar isso para ver apenas a religião, você pode pegar isso só para ver a questão da sexualidade, você pode pegar isso para ver a questão é, sobre é, corrupção, seja lá o que for, você pode medir isso, verificar isso, perceber isso de diversas maneiras. Tá certo? Beleza! Até a próxima aula, tudo de bom, fiquem bem, máscara, higienização das mãos, distanciamento social, não é para fugir do mundo, nem ser ermitão. é só tomar muito cuidado. Tá certo? Até mais, tudo de bom.